Fala galera! TV Israel na área. Fazer um programa para vocês mais uma entrevista. E hoje temos mais uma convidada, que é para a Lá de Especial. Com vocês, a atriz, diretora e produtora, Maximiliana Miliana Reis. Uma salva de palmas para ela. Ei. <risos> tudo bem, Max? Graças a Deus, tudo certinho, Israel. Bom, <risos> diretamente daqui de São Paulo, Max... Conta aqui para gente como você iniciou sua carreira artística, o que você começou a fazer primeiro. Pode segurar o microfone. Ah, bom. E agora eu tomei o seu microfone. Eu comecei com o um Conservatório de Arte Dramática aos 13 anos de idade. E, mas desde muito pequena, desde uns 6 anos de idade, eu já fazia arte, gostava muito de, de brincar, de atuar, de... De dançar, de cantar, de interpretar, fazer de conta, né? E aí, aos 13 anos, eu fiz o um Conservatório de Arte Dramática uh, no, com o Fontana, por três anos. E aos 16 anos, uh, quando eu concluí o curso, aí eu prestei teste para a Companhia de Teatro Arte Livre do Brasil, com Roberto Cordovani, Aí eu já comecei, a protagonizando A Menina e o Vento, da Maria Clara Machado, e depois a Mar em Transitivo, que foi um espetáculo que teve uma turnê bem longa pela Europa, ganhamos vários festivais internacionais, passamos por nove países, 320 cidades europeias, ganhamos nove festivais internacionais, e aí só foi sucesso. Sucesso. <risos> Uhum. E, Max, e você também está com o espetáculo, né? Vai ter essa daqui a pouco, está né? dirigindo, gente. Quando vai o seu espetáculo? Quando que estreia? Bom, cada um tem um Anjo que Merece. É um dos espetáculos que eu, que eu dirigi, já tem mais ou menos uns 5 anos que eu, que eu dirigi a primeira montagem. É, essa é uma nova produção, do Pedro Fabrini, com a Sil Esteves, o Douglas Brito e eles entraram agora no elenco, então vai ser aqui a temporada no Teatro São Cristóvão aos sábados às 18 horas, é um horário ótimo, incrível, que dá pra assistir depois ainda sair para comer uma pizza, oh, tá boa! <risos> e tenho também um outro espetáculo que eu fiz a direção, que se chama Casa para Ver que está no Teatro Buds aos sábados às 21 horas e no domingo às 19 horas Corre, porque são duas comédias deliciosas, e... mas eu também adoro atuar. Fiz uma longa temporada com os monólogos da Vagina, onde também eu, eu era produtora. E agora eu estou mais focada na direção, mas tem vários outros projetos aí pela frente, ainda para acontecer. E mais e você também está no ar uma novela hum. muito marcante, que é Cúmplices de um Resgate. A gente está interpretando aberta, muita gente conhece por esse trabalho também de criançada. Conta pra gente como foi pra você da vida aberta, como foi a rotina das gravações, que inclusive está reprisando no SBT de uma hora e é. ah, Foi uma delícia fazer Cúmplices de um Resgate. É, eu, eu, no SBT eu tenho três novelas. Eu fiz é, Maria Esperança depois eu fiz Chiquititas que eu fiz uma assistente social que é a Leila e depois a Berta que é a minha vilãzinha a mau caráter, a costureira que trabalha lá com a, com a Rebeca né? e, e eu adorei eu adorei principalmente para sentir esse profissionalismo até dessas crianças desses jovens são jovens talentosos que já vem com um, uma um, uma responsabilidade, uma disciplina, é, vendo a, a disciplina inclusive da Larissa Manuela, né, que faz dois personagens, eu, né? era, era incrível, e todos ali. É, então, claro, eu tenho é, uma experiência também que eu trouxe de teatro, de outras atividades também, com, com, até mesmo com cinema, com novelas, mas. É, é encantador, é uma outra linguagem trabalhar com os jovens. E cúmplices, Já não, acho que é a terceira ou a quarta vez que reprisa. Eu acho que é a segunda vez. Não, segunda vez reprisa. Primeira vez foi aí, né? É, e isso. é sucesso já. Eu acho que passou até em outro país, eu acho. Já. Sim. E, e, e está na plataforma, Está no Netflix, na Netflix também, Netflix. top 10, inclusive. Estamos top, top mais Está no top 10, exatamente. Sim. E o Chiquititas também. Também, eu acho que o Chiquititas está é no um top 2, eu acho. Trabalho avançado. Você Aí, é noveleiro, pelo menos. Eu, eu assisto todas as novelas possíveis. Não, e uma delícia contracenar inclusive com a Bárbara Bruno, o Vicentini Gomes. Ah, inclusive. eu também entrevistei o um Vicentini, é O, o Vic... Diego Dourado, o Miguel rádio a canela toda. É, o Miguel, fantástico. Uma galera muito do bem. Sim. Adoro, adoro. E teve alguma é. cena, que é. você mais gostou, de, mais gostou de gravar a novela? Ah, todas foram bem, bem especiais, assim, mas é, tiveram, tiveram algum, alguns momentos marcantes, inclusive de a equipe inteira ali né, para fazer, fazer as festas, os casamentos, o final da novela foi muito emocionante, eu gostei bastante. E aí quando, quando a Bertha tinha que fazer alguma maldade, Aí SLA, você pra, SLA, pra, SLA. Ah, meu Deus! Tem que fazer essa maldade, principalmente com as, com as gêmeas, uhum. né? Com, a, com as meninas. Aí, mas eu eu eu, eu gosto, gosto demais. Todo, cada cena é muito especial para mim. Aproveita e convida a galera para assistir com de um SBT. Bom, gente, então. Quem quiser assistir, cúmplices de um resgate, quem gosta de maratonar, vai lá na Netflix. Mas a novela tá, tá no ar, de segunda a sexta-feira, no SBT, se não me engano, às 21h30 e assiste lá. Também em Chiquititas, Também. eu tô como a Leila, assistente social. Pega no um pé da Carol. <risos> Exatamente, já, já lembra de tudo. Mas quem gosta de teatro é prestigio o teatro aqui Teatro São Cristóvão no Shopping na, no Moca Plaza é, Plaza Plaza, do, shopping. Moca Plaza Shopping aqui na Vila Prudente. É, São Paulo. É, cada um tem um anjo que merece aos sábados às 18 horas e tem um casa para ver no Teatro Ruth ali na Bela Vista aos sábados e domingos. Tá bom? E aí me acompanhe lá nas e vou redes ter redes sociais, Instagram também, sociais, Maximiliana Reis. Tá bom? Acho. Um Isso grande mesmo. beijo e até a próxima. <risos> Ó, compartilhem essa entrevista pra todo mundo, gente. Divulgue o canal, siga a Max, que tá aqui o Instagram dela aqui embaixo. Deixa aquele like, tá bom? Se inscreva, marca a gente algumas stories, venha ao teatro assistir a costa é da Max. Isso mesmo. Quer mandar um beijo, um abraço pra mim, Max? Eu quero mandar um beijo, um abraço pro meu marido que tá hoje, é, de... Manda aí, de cameraman. <risos> de, de, de Instagram, você? O Dico Sim. Milena. Sim ele é maravilhoso, tem vários inclusive vários filmes aí no ar, Cangaceiro do Futuro que tá na Muito Netflix, bom. ele é cameraman, steadicam. e tá também, bem-vindo aqui, Xerambrim, Rens Garrits no Ana Play, tudo filme uhum. e o então, Grande é. dele, acabou ah. aqui embaixo? Dico Vilhena beijo, vivo. meu amor agora Max, a frase final que é assim, curtiu, curtiu, curtiu, curtiu. vai uhum. ver eu Tom online. Como é que é, Norte? É, curtiu, curtiu, curtiu. Vai ver se eu tô online. É curtiu, curtiu, curtiu. Vai ver se eu tô online. Seu beijo, galera. <risos> e até a próxima entrevista. <risos>